Vamos lá para mais este pequeno vídeo, onde nós iremos fazer com bastante velocidade. Vejam bem, comprei 5 metros de corda por 40 reais. Quanto paguei por 14 metros? Então, vejam e veja, prestem atenção como nós deveremos separar as grandezas aqui. A gente vai separar metros e também reais. Porque a questão está falando de metros, 5 assim 5 metros... E reais, tá vendo? 40 reais. Então, aqui eu coloco 5 na posição de metros. E 40 reais na posição dos reais. Certo? Quanto paguei por 14 metros? 14 metros na posição de metros e X na posição de reais. Agora, vamos fazer a análise das grandezas. Se eu compro 5 metros por 40 reais, 14 metros eu vou pagar... Muito mais reais, então se eu aumento a quantidade, aumento também a quantidade do valor, a quantidade em reais que eu irei gastar. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Eu aumento a quantidade, eu aumento o valor, ok? Você pode utilizar as setas para baixo ou para cima, mas no mesmo sentido, ok? Porque são diretamente proporcionais. Se eu tivesse diminuído. Uma grandeza e a outra estivesse aumentando, seria inversamente proporcional. Como da mesma forma, se eu tivesse aumentando a grandeza e a outra estiver diminuindo, é inversamente proporcional. Vamos à resolução, utilizando aqui que continua a mesma posição. 5 sobre 14 é igual a 40 sobre x. Então, eu multiplico aqui 5x é igual a 14 vezes... 40. Ok? 5x é igual, 14 vezes 40 é igual a 560. Ok, pessoal? Se a gente pegar aqui, vamos fazer a matemática na divisão aqui. a 560 dividido por 5. Olha só, eu tenho 5 dividido por 5, é 1. Uma vez 5, 5 para 5. Nada. Baixo 6. 6 dividido por 5, 1. 1 vez 5, 5 para 6, 1. Baixo 0, 10. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Fizemos aí a divisão, tá? Então, x é igual a 560. Preste atenção a isso aqui, ó. sobre 5. E... Implica que X é igual a 112 reais. Ok? Esta é a resposta para X. Em 14 metros de corda, eu pagarei ou paguei 112 reais. Beleza?